Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina, eu tenho 22 anos e atualmente eu faço faculdade de farmácia na Unicamp. Eu fui aluna do curso técnico em química integrada ao ensino médio do ano de 2015 até 2017. Então a minha turma foi a primeira a se formar nessa modalidade e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês é, um pouquinho da minha trajetória e como que ela influenciou é, o meu estado atual, né? como eu estou hoje, o que eu estou fazendo hoje... Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? a Ruby e o Gustavo entraram em contato direto comigo, então muito obrigada, é sempre uma honra ser lembrada porque o IEF marcou muito a minha vida e até hoje ele traz consequências positivas, então eu aproveito também esse espaço para agradecer a todos os professores, todos os funcionários e todo mundo que faz o IEF ser a escola que ele é né? e fazer esse diferencial na vida de tantas pessoas. Bom, é, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o IEF é uma escola diferenciada, tanto em termos educacionais quanto em termos humanos, e agora eu vou falar um pouquinho como que é, foi a minha percepção acerca disso, né? Então, falando inicialmente sobre a questão educacional, é, a maioria dos professores, né, na época em que eu estudava, era de uma qualidade técnica incrível, e eles também eram muito dedicados à docência, né? Eles realmente estudavam pedagogia, buscavam métodos pedagógicos para fazer com que os alunos fossem protagonistas do conhecimento, né? Então, a gente teve várias ferramentas de ensino-aprendizagem que fugiram do tradicional, né? Aquela clássica cena, né? Do aluno sentado recebendo ali a informação do professor e anotando, copiando da lousa. Então, lógico, isso também acontecia, mas a gente teve muitas oportunidades de sair dessa caixinha, né, vamos dizer, e fazer coisas diferentes que contribuíram muito para a nossa aprendizagem. Então, para exemplificar, por exemplo, a gente fazia muita apresentação de trabalho, muita mesmo. Eu lembro que na época isso era um fardo, a gente reclamava demais. E quando eu falo a gente, eu falei em nome da minha turma toda, que particularmente era uma turma muito reclamona. Mas hoje, né, depois de anos e anos, eu entendo que apesar de no momento ser exaustivo, o impacto que isso teve para o nosso aprendizado e para a nossa experiência de vida foi muito positivo. Então a gente apresentava trabalho em forma de slides, a gente já fez um sarau, a gente gravava curtas metragens, é, que mais? A gente já chegou a construir um, um domo geodésico com o professor de matemática, é, teatro, dança, enfim... É, gincana, a gente viveu várias experiências assim, de ensino-aprendizagem que foram muito inovadoras e que não são comuns em todas as escolas. Então, esse com certeza é um saldo muito positivo que eu levo do IF. E a outra coisa também em relação ao, ao ensino, né, à educação, que eu gostaria de destacar é a disponibilidade dos professores, porque eles sempre reservavam um tempo para dar monitoria, plantão de dúvida. Eu fui muito ajudada nesses momentos e eles sempre incentivavam a gente a pensar no futuro, né, seja um futuro acadêmico, na faculdade, seja um futuro, assim, enquanto pessoa mesmo, né, em questão de planos, de ambições, né, como que você quer ali trilhar a sua vida, os seus caminhos, e eu lembro que essa questão do vestibular era muito marcante, porque eles apresentavam né, coisas do vestibular em sala de aula mesmo para incentivar a gente. Tanto é que a minha turma, por exemplo, teve ótimos resultados no vestibular. É, eu, particularmente, nunca consegui sentar para estudar para um vestibular específico, porque era muita correria. Eu também, na época, não tinha assim, muito foco e disciplina em questão de planejamento de estudos fora da sala de aula, né, para uma outra coisa que não fosse, por exemplo, uma prova que estava ali agendada. Então, assim, eu sempre tive essa dificuldade de estudar para o vestibular, mas eu consegui a aprovação nas três universidades públicas que eu queria, e tudo isso graças ao, ao preparo que eu tive ali no próprio ensino médio e no próprio curso técnico em química, né. Também tive a oportunidade de fazer um curso, com a professora Fabiana Turin sobre redação e isso me ajudou muito, assim eu tive uma excelente nota de redação no Enem e isso contribuiu para que eu passasse na USP, por exemplo, e também na Unicamp. É, então, eu gostaria né, de deixar essa registrada essa minha experiência e se eu puder dar um conselho para vocês é aproveitem esses momentos com os professores de vocês e também todas essas experiências de ensino-aprendizagem para vocês se conectarem com colegas de vocês, fazerem amizades, né, exercitarem é, a comunicação, o respeito, a empatia, eu acho que o colega ele pode ensinar muita coisa para gente também, né? Inclusive sobre nós mesmos. Então toda essa convivência, né? Diária em tempo integral, é, permitiu com que a gente fizesse excelentes amizades também, que Algumas delas vão ser levadas para a vida toda, acredito eu. E além disso, né, é, todo esse exercício de trabalho em grupo fez com que eu desenvolvesse melhor, né, habilidade de comunicação, de fala, né, de me expressar para o outro. Então, essas são habilidades, assim, pessoais, né, que são úteis em muitas coisas, assim, da vida, né, pessoal, não só profissional e acadêmica. Então, acho que esse é o aspecto educacional que eu gostaria de ressaltar. E o outro aspecto, né, que é pra falar de termos humanos, vamos dizer assim, é, basicamente, eu misturei um pouco, né, mas se resume a, a isso também, né, a humanidade que os profissionais que trabalham né, no IF nos trouxeram, né, e nos fizeram perceber também, porque a gente teve muitos espaços para rodas de conversa, discussão, debates assistir filmes, né, aprender a, a admirar a cultura, então acho que isso é extremamente importante, né, para nossa formação humana mesmo, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e para que a gente também adquira um, uma percepção crítica acerca da vida e do mundo, né, que a gente se construa como um ser político. Então acho que isso foi fundamental, assim, para o meu desenvolvimento pessoal e acho que to, todos esses fatores, né é, contribuíram para as minhas escolhas e atualmente, né, como eu já falei, eu faço faculdade de farmácia na Unicamp, posso afirmar para vocês que o curso técnico me ajudou e me ajuda até hoje em muita coisa, porque é um diferencial muito grande você já chegar na faculdade, principalmente em um curso de biológicas que nem o meu, e saber se virar no laboratório, sabe? Conhecer vidaria, reagente, como se portar no laboratório, saber redigir um bom relatório. Gente, isso é muito importante, tem um peso muito grande. E é um facilitador, né? Você chega aqui na universidade, você tem que aprender tantas coisas, mas se você já sabe ali um pouco de questões práticas, isso vai te ajudar muito, né? E além disso eu também destaco o IF como uma possibilidade, né, como uma acessibilidade, porque é, a gente está falando de ensino público e de extrema qualidade. Então, a gente sabe que, infelizmente, as escolas estaduais muitas vezes não conseguem oferecer isso e as escolas particulares não são acessíveis para todo mundo. Então, o IF vem aí quebrar barreiras, eu posso dizer assim, né? E graças... A, a isso e a outras coisas, eu estou aqui hoje, gosto muito do meu curso e sou grata, né, a todas as experiências que eu tive no IF é, e como elas me ajudaram a chegar até aqui hoje. Ah, também destaco uma, uma questão legal, que foi eu desenvolver uma iniciação científica já no ensino médio, né, foi no meu segundo ano e era voluntária, né, eu não recebia bolsa, mas a professora Sheila, ela me orientou num projeto... Para determinar o teor de alumínio em antitranspirantes. E daí a gente desenvolveu uma metodologia para isso. Eu desenvolvi o projeto no laboratório e eu pude apresentar num congresso em Matão, foi em 2016, em Matão. E isso foi muito legal, gente, porque foi a primeira experiência assim, em pesquisa que eu tive ainda no ensino médio. Quando eu cheguei na faculdade e quis fazer um IC, né? É, isso foi um diferencial bem importante, assim foi algo que chamou a atenção. Então é importante, é interessante, é uma oportunidade que vocês têm já né desde cedo, desde novos, estando aí no IEF. Você apresentar no congresso também é uma experiência muito diferente, muito importante. É, pode ir para o currículo, né, essa questão acadêmica, curricular, também é, começa a pesar bastante no futuro. Então, acredito que dentro do IEF vocês já têm oportunidade de ir fomentando o currículo de vocês, com iniciação científica, por exemplo, com participação nas semanas de Ciência e Tecnologia. Então, assim, eu aconselho vocês participarem, guardarem o certificado de vocês, isso tem muito valor. Enfim, e toda né, essa riqueza de conhecimento, de troca de experiências, de contato com professores, de um caminho mais aberto, mais direto né, para a universidade pública, Bom, pessoal, e para finalizar, eu gostaria de deixar alguns conselhos para vocês. Acho que alguns eu já acabei passando ao longo do vídeo, mas resumindo, aproveitem muito né, essa experiência no IEF, os professores de vocês, né, façam perguntas, não tenham medo de dúvida boba e nada do tipo, é, estudem, né, se dediquem aos trabalhos, aos projetos, mas não sejam bitolados, porque é, eu posso falar por experiência própria que muitas vezes eu fui uma aluna muito bitolada, Madrugava estudando, né? Passava recreio estudando, só queria saber estudar. Eu era pilhada com trabalho em grupo, então tinha que ser tudo perfeito, do jeito que eu queria. E isso estragou muitas relações legais que eu poderia ter tido com algumas pessoas. Então, essa mensagem que eu deixo pra vocês, né? É, façam amigos, porque é muito importante, né? Vocês vão passar três anos da vida de vocês convivendo junto, né? É desde da manhã até quase de noite, então é muito importante que vocês tenham boas relações né, interpessoais e realmente façam amizades para deixar tudo mais leve, né, e mais tranquilo. E para vocês criarem laços para a vida inteira de vocês, ter pessoas com as quais você possa contar e possam contar com você também. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês um pouco da minha trajetória e dos meus caminhos, né, a partir do IF. E, novamente, agradeço o convite e me coloco à disposição. Se vocês é, quiserem saber alguma coisa sobre a Unicamp, até mesmo sobre o curso de farmácia, também tenho experiência é, na farmácia da USP de Ribeirão Preto, então eu me disponho a ajudar em qualquer questão que eu puder. Vou colocar minhas redes sociais aqui, vocês fiquem à vontade para me chamar. E se quiser bater papo também, né conversar sobre o IF ou sobre qualquer coisa, eu tô aqui, tá bom? Obrigada, um beijo e tchau, tchau.